É o seguinte, nós estamos de volta, galera! Até que, enfim, depois de quase dois meses, acho que até mais, sem postar vídeo, finalmente voltamos, tá? Vamos continuar nossa rotina normalmente de vídeos, tá? Ano passado nós fizemos poucos vídeos, acho... Agora, se você perceber, acho que foi um bom tempo sem postar vídeo... Primeiro que eu também estava eu sem tempo para fazer vídeo, tá? Agora eu dei uma reformada no, no setup, tá? botei esse LED. Minha, vocês vão começar a me ver desse ponto aqui, onde está minha minha noção tá? Nossa, aqui. Agora vai ter essa fita de LED para dar uma decoração. Vou deixar assim. Agora vocês podem perceber que a gente começou a voltar a, a, com esse tipo de vídeo. Antes nós não fazemos... Tipo, muita gente está perguntando por que, que a gente parou de tipo, fazer vídeo. Não, ninguém ainda está perguntando, mas a gente parou por causa que a gente... Porque a gente estava sem assim, ideia para gravar vídeo. Tipo, reformando as partes reformando A gente já reformou nosso que não tem mais o que fazer. Hoje a gente está... Tipo, sem quase nenhuma ideia para vídeo. Agora eu vi esse. Esse. Salve, editor aqui de vídeo. Eu consigo colocar umas músicas se eu fizer. Acho que daqui a umas oito horas ele começa meu microfone antigo, tá? Agora eu vou começar a deixar ele assim, o setup, ó, porque eu não quero ficar estourando o áudio de vocês. Esse microfone deve estar estourando. Desculpa se estourou. Não é essa qualidade que vocês vão ver nos meus vídeos, tá? Isso aqui acho que nem 60 quadros pega. O vídeo não deve estar 60 quadros, mas tudo bem, tá? É isso. Esse aqui passa com a cirurgia, tá? Então ele vai. Eu consigo adicionar umas músicas. Aí Aí. Agora o vídeo, os áudios, antes eu fazia assim, estourava o áudio da live. Mas agora eu vou pegar o costume. Muita gente tá me perguntando, cadê a sala que ficava atrás de mim? Agora por que, que tem uma parede? Não, eu não acimentei. Tá, ficou uma parede. A sala está na minha frente. Por que que eu mudei o meu setup de lado? Porque eu acho que assim fica muito melhor de gravar e... Antes é para gravar em live, e colocar a luz aqui do meu lado botar de frente pra mim assim e não ficava legal, aí agora eu peguei o costume de botar a luz assim, que aí me pega gravando e pega esse fundo aqui então é isso, tá? só pra avisar que nós voltamos a partir de, nem meados de março vai começar a ter vídeo novo, tá bom? É, então, muito obrigado tá bom? pela sua presença, agora nós vamos mudar nossas formas nossas de vídeo, se você quiser novos, novos conteúdos, comente aqui embaixo, e nós vamos atender seu pedido imediatamente. Então, muito obrigado pela presença de vocês, fiquem aí, muito obrigado, e valeu, até a próxima, It's Chao!